Sim, é isso mesmo que você viu no título. Estão fazendo um jogo, meu. Mano, é impressionante. Tipo, vai ser tipo um joguinho de tiro, né, velho? De, de teu objetivo vai ser... Uh, tu vai ter que pegar pontinhos de inscrito para tu poder ganhar novas placas que te vão, vão te dar novos poderes. Matar os dislikes que eles te que quando tu mata eles eles te dropam inscrito. E basicamente esse jogo está sendo feito por um, por um fã meu, né? Chamado As Aventuras de, do Urso. e Eu também tô ajudando ele, né? A fazer as artes dos bichos e tudo. E aí no fundo vai estar tá passando umas gameplay aí que ele me mandou do jogo. Tipo... Ah, ele testando os dislike etc. Mas, enfim... Mano, quando ficar pronto o jogo... Eu vou fazer uma gameplay, né? Dele no... Canal de games. Eu vou, eu vou anunciar aqui no canal. vou eu vou deixar o link aqui na descrição do jogo. E etc. Mas, enfim... Uh, esperem até ele lançar, né? Daí eu vou fazer um vídeo mostrando mostrando ele né e com o link na descrição espero que vocês tenham gostado né do vídeo e até mais